Daniel, três e dois minutos, podemos começar a, a introdução à sessão. Ok, então, boa tarde a todos. Eu sou Daniel Gomes, sou gestor do arquivo PT e hoje tenho o prazer de apresentar aqui a sessão do Ricardo Basílio, que foi a pessoa que teve a iniciativa de fazer estes cafés com o arquivo e que que eu e, e na opinião dos questionários de com base nos, nos resultados de, nos questionários de, de avaliação tem sido um sucesso um, então o Ricardo Basílio é o curador digital do arquivo.pt e hoje vai nos apresentar como é que qualquer pessoa se pode tornar um arquivista da web ou seja como é que qualquer pessoa pode guardar um website de modo a é que este website possa ser preservado para o futuro e eu não vou roubar mais tempo e vou passar desde já a palavra ao Ricardo Brasil. Brasil, o microfone é teu. Muito obrigado, Daniel. Só preparar aqui o PowerPoint. Espero que corra bem. Se acontecer algum precalço, nunca estamos livres. Liguem-se outra vez. Estamos aqui. Portanto, vamos lá pôr a apresentação. Cá está. Eu julgo que estão a ver a minha apresentação. Uh, será gravada uh, e também transmitida e depois cessaremos uh, se a, a transmissão quando a apresentação terminar. Portanto, o meu tema hoje é uh, arquivar um website faça você mesmo, que é um título semelhante ao da primeira sessão. Portanto, é um reforço do tema que apresentámos na primeira sessão, que era preservar um site, e neste caso colocámos arquivar um pouco provocatoriamente para suscitar questões quando falamos de websites e quando queremos colocar a questão o que é que os sites têm a ver com o arquivo, com, com, a, com a, a, a captura e salvaguarda do património institucional e até pessoal. Portanto, arquivar sim um website, porque arquivar, porque manter os websites tem tudo a ver com quem tem responsabilidades no património. Sendo assim, eu vou, eu vou definir para esta sessão estes dois objetivos. No final desta sessão, todos os presentes e os que a ouvirem vão ser capazes de guardar, usando o web recorder páginas num formato normalizado, que é o formato WArc, e todos vão conhecer os requisitos necessários para utilizar outra ferramenta familiar a este Web Recorder, que é o Browser Tricks, na recolha de um site inteiro. Vamos ver se conseguimos atingir estes objetivos, espero que sim. Portanto, vou apresentar primeiro o Web Recorder, depois o BrowserTrix, um caso de uso e depois o debate. Primeiro, devo dizer que o arquivo fala destas ferramentas porque, em primeiro lugar, as utiliza no conjunto das ferramentas para preservar a web portuguesa e aquela que é do interesse português. E é um serviço para preservação da web público, este arquivo .pt, que podem aceder na internet e que, além de recolher, trata a informação e a disponibiliza. O Web Recorder, primeiro ponto. O Web Recorder, se seguirem este endereço, num browser, vão encontrar uma página destas. E nesta página tem duas opções. Ou optam por usar o Web Recorder na versão uh, online, então criam uma conta, fazem um login e entram. Ou é, então... Optam por fazer o download do web recorder para o vosso computador e trabalhar de uh, uma forma isolada, uh, não noutro serviço, mas no vosso próprio ambiente, no vosso próprio computador. Eu vou mostrar as duas situações. Primeiro, vou mostrar, mas uh, deixando este slide, vou passar uh, já adiante, porque é muito fácil fazer isto e a gravação que o Web Recorder é capaz de fazer tem alta qualidade, grava vídeos, grava eh, sites sociais, portanto é uma, uma aplicação muito versátil e muito útil para preservar eh, sites que nós queremos e páginas. No entanto, uma salvaguarda. Esta ferramenta faz, como vamos ver, a gravação de uma página de cada vez. Primeira demonstração, vamos usar o web recorder online para gravar a página da Câmara Municipal de Lisboa. Como é online, eu vou criar uma conta, já tenho aqui a minha criada, aliás, tenho várias para o meu trabalho e para demonstrações. E vamos deparar com esta interface. É sempre difícil habituar-nos -se a uma interface, mas tudo dentro da interface gira em volta de coleções e sessões. Nós vamos abrir uma coleta, eu não gosto muito da palavra coleções, e dentro dessa coleta vamos recolher várias vezes e como veem, eu uso recorrentemente esta ferramenta para o meu trabalho, também no arquivo para melhorar a qualidade das nossas páginas. Dizia eu que vamos criar uma coleção, portanto uma coleta, uma recolha para guardar o site eh, da Câmara Municipal de Lisboa. A primeira coisa é criar uma coleção e chamei-lhe 00ABC para ficar cá em cima na lista. Saio o endereço da Câmara Municipal de Lisboa, coloco ali, clico Enter, eh, clico para começar a capturar e cá está. Como vêem, eh, nós estamos a ir ao site da Câmara Municipal de Lisboa e ali do lado esquerdo em cima está lá um sinal de gravação, um botão, ver, um botão vermelho a dizer Capturing. E o tamanho dos fecheiros vai crescendo. E como veem, aquilo que eu referia de ser um, um, uma captura de alta qualidade é o que está a acontecer. Quando termina a minha gravação, eu vou terminar já, estava a capturar uma imagem, o resultado obtive foi que essa página não só está gravada, como dentro do Web eu posso ver se o que gravei ficou bem gravado. Estou a fazer a reprodução para ver se está tudo bem, um controle de qualidade humano, como veem o que eu gravei está gravado. Parei esta, esta gravação. E há um aspecto muito importante neste Web que para mim é a chave para eu poder usar. Eu depois de ter gravado, eu posso é adquirir, posso, posso ficar com o ficheiro que eu gravei. Para isso uso esta, esta, esta funcionalidade que é Download Collection. Portanto, eu vou puxar para o meu computador o que gravei. E o que é que eu vou obter? Como um ficheiro normal, um ficheiro WARC que tem o nome que eu dei, a data em que eu gravei, que fui ontem. E este fecheiro vai para o meu computador e eu posso colocá-lo no repositório da minha instituição, no meu arquivo, como eu quiser. Acho que, que, que está a ser claro. Mas há aqui uma coisa. O que é que acham que vai acontecer quando eu clicar neste link desta página? Vamos lá experimentar. Vamos clicar neste link. Exatamente. O conteúdo atrás daquele link não foi gravado. E porquê? porque eu, como eu tinha dito, o Web Recorder grava uma página de cada vez e só aquelas coisas em que eu clicar. Como eu não tinha clicado naquele link, não gravei o destino daquele link. Vou passar à demonstração seguinte. Vamos agora deixar, e recomendo vivamente que usem a versão do Web Recorder online, mas queria... Isto é um, um avanço em relação ao tutorial que eu fiz na primeira sessão. Queria mostrar como utilizar o Web Recorder no meu computador. É muito simples. Como eu tinha dito, é, há a versão desktop. É simples, vou lá ao link, faço o download da aplicação, da última versão, para o meu computador e nem preciso de instalar nada, porque ele é self-container, portanto uh, está isolado, ele não fica agarrado ao meu computador. E inicio esta aplicação, que é o Web Recorder, mas no meu computador, e é muito semelhante ao outro, a interface. E vou fazer a mesma coisa até para reforçar, vou voltar a capturar o site da Câmara Municipal de Lisboa. Criei a coleção, coloco o link, começa a captura. Uh, na versão desktop a velocidade é um pouco mais lenta porque depende da nossa rede, depende da, da nossa relação com, da, da, da capacidade da nossa máquina, mas o que, o que eu quero demonstrar aqui é que podem fazer isto no vosso computador usando a versão, uma versão desktop, uma versão que podem instalar no vosso computador sem prejuízo da vossa máquina. Eu estou a usar um Windows, um Windows 10, é um computador razoável, tem 8 GB de memória mas funciona muito bem. Como veem, acontece a mesma coisa. O conteúdo é puxado e eu aqui vou fazer aquilo que não fiz há pouco. Desta vez, no WebRecord, eu vou clicar naquele link, já cliquei, para gravar aquela página de destino. Só para demonstrar, e fico assim demonstrado, reparem, gravei a página de entrada do município, mas também gravei a outra que falava sobre o Covid. E tal como... Eh, na, na versão online também eu posso uh, exportar o fecheiro, mas não preciso, porquê? Porque quando eu instalo no meu computador, na pasta do meu computador, é automaticamente criada uma pasta onde vão parar os WARCs. Uh, Web Recorder Data, o ARCS vamos escavando até chegar a encontrar o fecheiro que eu preciso. Que depois podemos integrar uh, no repositório até criar o nosso arquivo local. Acho que quanto a esta demonstração estamos bem entendidos. Outra questão. O WebRecorder, e vou fazer esta experiência aqui no, na versão da desktop, captura também páginas sociais. Não sendo assim tão uh, linear, porque as páginas sociais são fechadas, têm login, uh, e não é conveniente fazer recolhas de páginas com login de lá dentro com questão de captura de dados eu sei qual é o endereço da página do Facebook da Câmara de Lisboa fiz, fiz a mesma coisa, criei a coleção pus o endereço lá no web recorder e começo a correr mas aqui neste caso há algo interessante eu espero que os conteúdos comecem a descarregar mas aqui do lado direito em cima o que é que lá diz? diz autopilot autopilot é uma funcionalidade que faz com que a página role verticalmente e de forma automática. À medida que vai rolando, como acontece em muitos sites, é que os conteúdos vão aparecendo. O Web Recorder tem esta funcionalidade para não termos que andar com o dedo ali e empurrar o rato até lá abaixo. A experiência que eu fiz com... O Facebook, aqui nesta captura que estou a fazer, revelou-se muito lenta. Já agora também digo isto porque estamos a fazer uma demo, mas também a, a, a partilhar ideias. Foi um, um pouco lento e, e, e merece mais algum, algum cuidado, talvez fazer isto manualmente. Mas o que eu defendo para isto, ou que eu. A minha, a minha ideia ao apresentar este tutorial é que, sendo a página do Facebook, eh, uma página tão cuidada pelas instituições, é uma pena que não sejam gravadas noutro formato, que não seja aquele formato de exportação que o Facebook tem. Pelo menos semanalmente as páginas sociais de uma instituição deviam ter uma captura feita. Eu eh, também fiz aqui outra que vou passar muito rapidamente, para não eh, demorar aqui muito tempo, que foi capturar uma página do Twitter, neste caso experimentei com a minha página do Twitter, que funciona da mesma maneira, é uma rede social, eu não cheguei a fazer o login, e funciona da mesma maneira. O conteúdo vem a entrar pelo web recorder, isto funciona como um browser, que está aqui onde vem para os conteúdos, eu começo a ativar o ao Pilot, aqui do lado direito, e reparem como o, os postos que eu fui colocando também vão sendo, vão sendo capturados. Também aqui houve uma certa lentidão que temos que, que aceitar, uma vez que são páginas, que apontam para conteúdos vídeo, para conteúdos áudio, às vezes para links externos, experimentem, isto é muito interessante e também aqui eu acho que era interessante pensar nisto a nível institucional. Terminei aqui esta parte e passo à segunda parte que aqui é um pouco diferente, uh, o Browser Tricks. Browser Tricks é uma ferramenta que tem estas características, recolhe sites inteiros ou listas de links, porque eu recordo bem na primeira sessão, uma das questões que se colocava o Web Recorder, e algumas pessoas uh, colocaram, era, então eu, uh, se eu quiser gravar o meu site que tem 300 páginas, vou ter que clicar 300 vezes, Uh, não é viável. Obviamente, o web recorder é para pequenas quantidades de páginas e páginas uh, selecionadas para recolher uh, recursivamente uh, várias vezes por ano. Portanto, o browser tricks não. O browser tricks é uma ferramenta interessante, fácil de usar, útil também para recolhas pequenas, estamos, estamos numa perspectiva exploratória, nós no arquivo utilizamos para algumas coisas, mas eu apresentá-la aqui, eu estou a apresentá-la de uma perspectiva exploratória e tem a vantagem de ser irmã do Web Recorder, é desenvolvida pela mesma equipa e é uma, é uma automatização digamos assim do Web -recorder. Quero, antes de passar à demonstração, a, a, a pôr aqui um slide que pode ser muito útil e que faz parte da terminologia que nós usamos nas recolhas da web, que são os perfis de recolha. Há três fundamentais. Uma página, recolho uma página. Um site inteiro, recolho o site inteiro. E uma página, mais os links que estão nessa página. São os três perfis principais, que também estão no Brazartrix, e que no Brazartrix têm esta terminologia, como vamos ver. Se for uma página single page, sem domain page, e assim sucessivamente. Há outras referências a esta terminologia, vou passar este slide para não eh, acumular muita informação, e vamos então à demonstração um pouco mais longa do Browser Tricks, espero que corra bem, não há problema, depois podem rever este vídeo, se, se necessário, vai ficar disponível, e podem experimentar o Browser Tricks, no vosso computador, certamente com o auxílio de alguém mais ligado à tecnologia, mas que não durará mais de meia hora a preparar esta ferramenta de trabalho no vosso próprio computador, no computador pessoal, como eu fiz. Então vamos lá. Peço desculpa, não cliquei aqui no, no lugar certo, agora sim. É assim: no meu computador pessoal, que é um portátil, eu tenho uma ferramenta que cria computadores dentro do meu computador, que é a VirtualBox. E foi assim que eu criei um computador Linux, um Ubuntu 16, muito rapidamente, fui instalado, isto tem meia hora, faz-se, e dentro do Ubuntu eu instalei também o. Chromium, que é o Google Chrome, que funciona melhor, uma pasta partilhada para lá colocar os fecheiros e poder transmitir esses fecheiros depois para o meu computador normal, um bloco de notas que, onde eu coloquei as seeds ou os links todos que eu quero recolher, como vi, tenho, já fiz algumas coisas, recolhi listas, e um manual de como instalar isto, porque para quem não é informático ter que repetir isto convém ter uma lista dos comandos que é preciso dar. Portanto, para iniciar é preciso controlar o T, é preciso ir a este terminal, isto não inicia automaticamente e por estas duas linhas de código e arrancar com esta aplicação, que é uma, uma aplicação que, que, que está dentro de um container, portanto este Browser Tricks é como uma bolha dentro deste computador. Eu estou a iniciar isto e reparem todo o conjunto de recursos que ele foi buscar. Alguns já viram o solar, quem está habituado a esta, estas tecnologias. Pronto. O que interessa é que eu tive que arrancar indo à linha de comandos esta aplicação. Isto é um bocado mais complicado, mas não é difícil. E já tenho aqui o site que eu quero capturar de uma vez só, que é o site da Câmara Municipal de Lisboa. Será que vou conseguir? Vou certamente. E então o que é que eu faço? Abro o Google Chrome, aqui, na porta 8000, local host neste endereço, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que o Browser Trick funciona, e reparem na interface, muito simples, ele pede-nos para criar uma recolha e tem vários parâmetros, o nome da recolha, o identificador, quando vai começar e isto, automatismo aqui, vou mostrar de uma forma muito rápida, eu vou criar então Uh, o, meu, o meu crawl, a minha recolha, vou-lhe dar o nome, vou dizer que é Lisboa Crawl, vou-lhe dar o nome à minha coleção, que vai dar origem ao WArc Lisboa 1, e veem aqui os perfis de recolha. O que é que eu quero? Qual delas? Página single page não, o que eu quero é o site inteiro, e por isso eu quero todos os links dentro daquele domínio de www.lisboa.pt. Já defini isso e reparem que aqui ao lado isto tem a ver com, com os comportamentos que o site tem lá dentro para correr eh, alguns vídeos, para correr algumas coisas precisam de tempo. 60 segundos está bom. Não vou mexer mais aqui, isto é uma questão depois de explorarem. E agora vou acrescentar a minha CID, portanto vou acrescentar o meu URL que eu quero recolher, que é http www.lisboa.pt Começo a recolha e, em princípio, eh, poderia ir tomar eh, café porque automaticamente isto ia recolher. Mas o curador digital, eh, sobretudo o nosso engenheiro de crawling lá no, no arquivo faz isto. Enquanto o crawling está a correr, enquanto o, o crawler está a correr, como veem aqui, eh, é, é tudo background. Isto é, é quase uma brincadeira. Eh, enquanto a, o site está a ser recolhido, eu posso ver posso fazer um controle e ver o que é que está a acontecer. E então, como veem também tem esta funcionalidade, eu vou ver como é que os conteúdos estão a chegar ao meu computador e se estão a, a ser recolhidos ou não. E então ele está a dizer que está a, in, a iniciar naquela porta específica um, um, um, um, um browser remoto. E estão a ver ele a recolher. Eu não estou a fazer nada. Vêem que o cursor não está a fazer nada, eu não estou a clicar em nada e automaticamente o crawler é esta máquina que vai seguindo links e vem lá nos links lá em cima, ele está na política cookies da página da Universidade de Lisboa, da, da Câmara de Lisboa, está no sobre e pronto, e aí por diante. Vem como isto é interessante e fascinante e, e dá para parar o crawling, fazer update, recomeçar, tem coisas interessantes que podemos trabalhar muito facilmente com isto. Eu vou, eu vou passar adiante. Uh, e, e isto uh, não é uh, nada que não possamos fazer, e digo eu, com a ajuda de alguém mais disponível e com mais algum conhecimento. Vé, em apenas 20 minutos, passado 20 minutos, eu consegui capturar todo o site da Câmara Municipal de Lisboa. E agora, também dentro do Browser Tricks, eu vou ver o resultado que eu obtive ele tem uma pesquisa de teste que não funciona e tem uma pesquisa do URL que funciona e muito rapidamente vêem algo semelhante àquilo que nós vemos nas tabelas de recolhas. No dia 20 de maio eu fiz, a, portanto naquele dia eu fiz a recolha de, da página e tudo a funcionar dentro aqui e veem, vou experimentar agora isto é um controle humano de qualidade, de uns cliques para ver se ficou tudo bem, se não ficou, eu repito e como vêem, as coisas ficaram bem capturadas, com alta qualidade, com o browser tricks. Aqui no dia 15 de maio, vou ver, e aqui já colocaram esta questão, eu capturei uma imagem, devia aparecer aqui, o replay não está, não está a acontecer. Não há problemas, de por vezes acontece, a imagem está capturada, não temos ainda a ferramenta justa para, para fazer o replay disto, e como vêem... Acho que com esta imagem que estou a dar agora já no final em que a página foi capturada consigo incentivar-vos a experimentar isto e a convencer lá na instituição a implementar isto a título exploratório para criarem ideias de como podem explorar. Vou agora mostrar onde é que isto está no meu computador. No meu computador vou à pasta de fecheiros. Dentro da pasta de fecheiros, de uma forma mais amigável, tem vou escavando e encontro no, dentro do Browser Tricks as coleções, o arquivo, e dentro do arquivo eh, lá vou chegar aos ficheiros WArc, que posso facilmente copiar e colocar na minha pasta partilhada para depois enviar eh, ou ao, ao encarregado do repositório na minha instituição ou então ao, ao curador digital do arquivo Pt para integrar. Para fechar a aplicação, é a mesma coisa. O Docker, esta tecnologia Docker, que é um container, em vez de ser up, é down. E assim se encerra uh, o browser Tricks. Uh, vou agora passar à, à terceira parte, espero não estar a demorar muito tempo. São duas casas de uso, muito rapidamente. O primeiro uh, foi um contributo vindo do Teatro Nacional da Ana Maria II e o outro do município de Sines, que vamos falar já a seguir. Vamos lá ao primeiro. Este foi na versão em linha na versão online do, do, do web recorder alguém fez uma recolha enviou para mim e eu dentro do web recorder consegui ver este fecheiro que agora está disponível ou seja, mandaram-me o fecheiro eu importei para o web recorder e consegui reproduzir o fecheiro que me enviaram que me enviaram, consegui vê-lo dentro do webrecorder. Muito rapidamente esta referência e agradeço muito este contributo do Teatro Nacional Dona Maria II. Outro caso, e este vai ser um... O, o, o caso seguinte, tenho a impressão, fiquei um bocado cortado. Este é a mesma coisa, mas vou usar a versão deste top. Na, na Câmara Municipal de Sinos fizeram uma recolha de, da web sobre o tema do Covid, enviaram-me os fecheiros, foram quase 4 gigas, eu recolhi alguns fecheiros e o que é que eu fiz? Só para demonstrar que funciona, importei para dentro do web recorder os fecheiros que me enviaram, ele faz este processo de indexar, como podem ver, e uma vez já dentro do meu computador, dentro do meu, dentro do meu web recorder, eu vejo os fecheiros que me foram enviados pela doutora Sandra Patrício importo um, importo dois, eu vou, e, e como veem, eh, os fecheiros que me foram enviados podem ser reproduzidos do meu lado. Isto serve para criar colaborações e serve para pensar em projetos de recolhas específicas sobre algum tema ou sobre a vossa própria instituição. E também, já uma palavra de agradecimento, à equipa de cines que teve este, este trabalho tão interessante, que para nós é, é um incentivo, significa que uh, daqui a algum tempo não vamos ser só a equipa do arquivo a falar de, da preservação de websites, vai ser muito mais pessoas. Então passo agora no final a palavra à doutora Sanda Patrício, a quem eu pedi para partilhar uh, para partilhar a sua experiência. Vou deixar de partilhar aqui o meu ecrã, os slides que tinha a seguir não, não importam muito, vou parar aqui a nossa partilha.